O Mundo Pop foi arrebatado por Olivia Rodrigo no primeiro semestre de 2021. Em maio, ela lançou seu primeiro álbum de estúdio, o Sour, um trabalho com referências ao pop-punk, letras que deixaram Taylor Swift orgulhosa e baladas sensíveis e sinceras. Olivia abriu seu coração no Sour, nos contando detalhadamente como se sentiu no pós-término de um relacionamento que ela não queria que acabasse e como é pertencer à geração Z. Olá, tudo bem? Eu sou Mariana Bartoletti, você está no Poeira Pop e hoje o nosso assunto é o Sour, o álbum de estreia da Olivia Rodrigo. Que embora tenha músicas escritas por uma adolescente sobre seu primeiro amor, acabaram se tornando universais. You forever, now I on o Sour foi lançado em maio de 2021, agora poucos meses atrás, pela Geffen Records, que é a gravadora da Olivia. Todas as músicas do álbum foram basicamente escritas só pela Olivia, e pelo Dan Negro que é o principal produtor. Mas a gente vai falar sobre a composição das músicas e créditos que a Olivia está dando daqui a pouquinho, em outra parte desse vídeo. As gravações desse álbum aconteceram entre 2020 e início de 2021, né? Toda a produção, toda a composição. E isso deu pra gente bem uma noção de como pandemia refletiu nessa composição e nessa produção, porque ele é um álbum bem intimista, né? tanto em questão de letra quanto em questão de produção. E todas as letras do álbum basicamente se passarem dentro da cabeça da Olivia, então a gente tem esse álbum que fala sobre uma pessoa só, o que estava passando na cabeça dessa uma pessoa só, e foi produzido por pouquíssimas pessoas. Antes a gente falar mais um pouquinho sobre a produção do álbum, as intenções da Olivia com o álbum e os temas presentes nesse álbum, vamos descobrir quem é a Olivia Rodrigo. A Olivia hoje tem 18 anos e ela é principalmente conhecida pelo papel dela na... Eu preciso ler, tá? Porque é um título muito gigante. Na série High School Musical, The Musical, The Series. Eu nunca assisti, tem no Disney+, Plus, mas eu nunca cheguei a ver. Mas eu sei que a Olivia... Esse não é o primeiro papel dela, não é o primeiro envolvimento dela com música, né? Ela canta desde que ela era criança. Ela é muito fã da Taylor Swift, então, por causa de ser muito fã da Taylor Swift, ela escreve as músicas dela desde muito tempo. E eu sei que ela compartilhava na, no TikTok, nas redes sociais dela, ainda compartilha, eu acho, algumas músicas, alguns processos de, de composição. Então, a gente consegue ver que ela tem esse envolvimento com as artes, com a música e com a atuação há muito tempo. E a Olivia, ela sempre teve esse nicho, então, né, de... Por causa dessa série, do High School Musical, The Musical, do Series, Uh, tem esse público que seguia ela, ela compartilha essas músicas, mas ela estourou mesmo no TikTok e aí eventualmente nas outras redes sociais no início desse ano em janeiro com Driver's License. Eu lembro que todo mundo falava dessa música na época, eu não tinha ideia do que que era. E aí eu fui ouvir e eu fiquei, oh, meu Deus, ela é boa. Porque eu achei, eu achei a música muito boa, achei a composição boa, eu achei a interpretação dela da música boa também. E desde então, Driver's License, ela tem ganhado aí a, a música pop, não só por causa das músicas dela e de letras e do jeito que ela canta, mas com polêmicas também, né, envolvendo o Joshua Bassett. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, apesar disso ser uma coisa bem importante pro álbum, porque é de senso comum, assim, que as músicas desse álbum foram escritas sobre o Joshua e para o Joshua depois desse término dos dois, né? Então, de acordo com a cultura pop, com o que a gente sabe, tá muito presente nas músicas do álbum, mas eu não vou falar diretamente sobre o caso deles aqui, da Sabrina Carpenter, nem nada. Eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo do Treta CNT, que explica direitinho o que aconteceu. O álbum então, nossa querida Olivia, começou a escrever esse álbum com 17 anos, né? ela só fez 18 agora em fevereiro desse ano, dia 20. Ela é uma pisciana, olha só, muito sensível, muito sentimental. E ela disse que, eu vou ler um quote dela, ela disse que o álbum explora os perigos e descobertas dela própria aos 17 anos e que o título se refere à experiência desconfortável da juventude e como os adolescentes muitas vezes são criticados por sentirem raiva, ciúme e infelicidade. E isso é algo que eu gosto muito nessa temática do álbum dela e de uma adolescente conseguir trazer esses temas. Porque os adolescentes, eu acho que eles são muito dispensáveis, assim, da cultura, né? A gente quase nunca dá muita bola pro que o adolescente tá sentindo, porque que o adolescente tá pensando, pro que ele diz. A gente dispensa a opinião e os sentimentos do adolescente muito rápido. Né? Então, eu achei interessante que um álbum que foi escrito por uma adolescente sobre adolescência, ela tem basicamente duas músicas desse álbum que falam sobre adolescência, e a maior parte é sobre esse romance, mas é o, é o primeiro amor, né? É uma adolescente que acha que é tudo ou nada experimentando o amor pela primeira vez e descobrindo que esse amor não vai ser para sempre, como muitos adolescentes acham. Então, eu gosto muito da temática desse álbum e como a gente está, através desse álbum, escutando a adolescência, né? E o adolescente de hoje em dia, infelizmente, a geração Z, ela tá se tornando adulto num momento muito ruim do nosso mundo, né? Em que as coisas estão ruins em todos os sentidos. Porque a gente tem crise econômica, a gente tem crise climática. Então, ao mesmo tempo em que a gente diz para esses adolescentes que as coisas vão ser ótimas quando eles forem adultos, que o teenage dream deles vai chegar, né? Eles estão descobrindo que, na verdade, esse mundo não é bom para eles, não é bom para ninguém. É, eles estão chegando tarde nessa festa. Tudo que já tinha que ser aproveitado já foi, e aí eles estão chegando num momento em que o planeta tá entrando em colapso, uh, não tem emprego, quando tem emprego é emprego que não paga bem, uh, tudo aquilo que a gente aprendeu quando a gente era criança não vai dar para ser aplicado, sabe? Eu entendo essa angústia que a geração Z tá sentindo, né, de começar a entrar no mercado de trabalho, de querer mudar as coisas, de ter essa raiva dentro deles, essa angústia de querer mudar, de querer ter um mundo melhor, de ser agressivo em suas opiniões, porque a gente não deixou um mundo bom para eles, É né? Boomers, geração X, millennials mais velhos, porque millennials mais jovens também já chegaram no mundo desse jeito, então... É compreensível a angústia deles e eu acho que isso tá muito presente em duas músicas da Olivia, né? Que são a, a que abre o álbum e a que fecha o álbum. Eu escrevi aqui no meu roteiro e eu vou eu vou ler pra vocês. É um mundo sem esperança para todos nós. Mas essa realidade bate muito diferente em quem tem 18 anos, porque os millennials já tiveram uma chance de viver alguma coisa. Mas a geração Z não viveu nada. Então, como ter vontade de fazer alguma coisa que não dancinha no TikTok com o mundo do jeito que tá, né? Além de tudo, tem essa pandemia. Então, tu tem que ficar dentro de casa e tu vai te distrair como, né? A gente critica, mas é um mecanismo de, de lidar, né, com isso. Mas eu acho que essa é uma parte muito pequena do álbum, né? Como eu disse pra vocês, eu acho que essa angústia adolescente, essa angústia da geração Z, tá presente na primeira música, e bastante na primeira música, um pouco em Jealousy, Jealousy, e no final a gente tem um outro sentimento envolvendo essa mesma situação. Mas a, o core desse álbum, a maior parte das músicas fala sobre um pós-relacionamento, um pós-término. Né? existiu esse relacionamento, mas agora não existe mais. E eu percebi muito uma jornada de tentar lidar com esses sentimentos de pós-término, o que é algo muito interessante, assim, eu eu não sei se eu já tinha acompanhado uma história, um livro, um álbum, uma música, sei lá, que falava sobre todas as coisas que a gente acaba sentindo nesse pós-término, né? especialmente quando não é a gente que quer terminar esse relacionamento, como foi o caso da Olivia. É, pelas músicas a gente consegue ver que não é ela quem quis terminar esse relacionamento isso fere ela de muitas jeitos. Uma das críticas mais duras, assim, que eu ouvi sobre, sobre esse álbum, os temas, né, desse álbum, foi que... Ai, ela ainda tá cantando sobre esse cara. Ai, ela não supera. E aí, gente, uh, eu quero perguntar pra vocês, como é que foi a experiência de vocês com o Primeiro Amor? É, porque quando a gente é adolescente, a gente acha que é tudo ou nada. Eu gosto muito de falar sobre esse tema de adolescência, porque eu acho que é um mundo muito complexo. Né? Eu já falei, inclusive, aqui nesse vídeo sobre a Idol da Marina, que os adolescentes, eles são muito o extremo, né? o tudo ou nada, mas eles também são... eles se escondem atrás de uma carcaça. Com essa carcaça, eles estão... Eu sei de tudo, eu sei o que tá acontecendo, mas por dentro eles estão chorando, eles estão implorando por ajuda. Eu acho que parece para crianças e adolescentes que o adulto ele sabe de tudo, né, e para tu tentar ser adulto, se mostrar como adulto e ser mais levado em consideração e levado a sério, tu tem que fingir que tu sabe das coisas, né, que tu entende o que que tá acontecendo. Outra muito forte é que por causa que eles estão se sentindo desse jeito por dentro, qualquer coisa é o fim do mundo, um término é o fim do mundo, é, a gente tem muito uh, solto aí na mídia e perpetuado a ideia de um amor eterno, um amor que é o certo, um único amor, a alma gêmea. E aí quando a gente é adolescente tá nessa do tudo ou nada, a gente acha que a gente vai ficar com aquela pessoa pro resto da vida. E quando acaba, a gente tem que sofrer. E aí, como já diria a maravilhosa Lorelai Gilmore, a única coisa que a gente tem que fazer quando termina um relacionamento é se afundar, é comer sorvete, é chorar, é assistir filme ruim, é assistir filme antigo triste, a gente tem que aproveitar a fossa, né? A única maneira de tu conseguir botar todo aquele sentimento pra fora, tudo que tu tá sentindo, é aproveitando a fossa. E eu acho que é isso que a Rodriga... a Rodriga... <risos> eu acho que é isso que a Olivia tá fazendo aqui nesse álbum, Ela tá aproveitando a fossa, ela tá colocando tudo isso pra fora. E melhor ainda, ela tá sendo paga pra isso. Tá gerando royalties, esse pós-término dela. O de vocês gerou alguma coisa? Então, deixa a menina curtir o pós-término dela, sabe? Deixa ela aproveitar, é isso, daqui a pouco passa e ela aprendeu. Maravilhoso. Really certo, vamos falar então sobre aquela questão de direitos autorais, plágio e etc. que tá todo mundo falando sobre. Quando o álbum saiu, ele já saiu acreditando a Taylor Swift e o Jack Antonoff pela música Two Steps Forward, One Step Back, que tem um sample da música New Year's Day que saiu no Reputation. E depois disso, uma das coisas que todo mundo começou a fazer foi essa música lembra isso, essa música lembra aquilo, essa música lembra aquilo outro. Eu lembro que a primeira uh, comparação que eu vi foi entre Cruel Summer, da Taylor Swift, que saiu no Lover, e Deja Vu. Eu fiquei, tá, beleza. É uma comparação, né? Acontece. Ela é, ela é muito fã da Taylor, vai sair algo assim, né? Porque quando tu. Tem referências que tu cresceu ouvindo? As coisas vão ser, tu não vai ser original logo de cara, né? Mas são referências. Beleza. E então, começaram as comparações de Good For You e Misery Business, né? Good For You da Olivia e Misery Business do Paramore. Eu confesso pra vocês que eu não vejo nenhuma semelhança entre essas duas músicas. A única coisa que eu vejo é que elas são duas músicas de pop rock. É isso. Que tem guitarras no, no refrão. Eu não sei o que, que é a semelhança aí que as pessoas enxergam. Mas conta dessas comparações, a Olivia começou a acreditar outras pessoas no álbum também. Ela acreditou a Taylor e o Jack Antonoff por causa de, de Crow Summer em Deja vu. E ela acreditou a Hayley Williams e o outro menino, que eu não me lembro o nome agora, vou colocar aqui, como compositores de Good For You. Eu não sei até que ponto isso é, é real. É ela demonstrando que ela realmente fez sample dessas músicas, eu não sei até que ponto vai, até porque eu não entendo muito de... Progressão de música e não sei o que, e blá, blá, melodias não sei o que mais. Mas eu não sei também até que ponto isso não é ingenuidade da Olivia dentro da indústria, né? Porque ela tá recém começando, é o primeiro álbum dela, ela tá tendo um sucesso gigantesco com essas músicas. E eu não sei até que ponto não é ingenuidade dela de querer que as pessoas parem de dizer que ela copiou, aí ela vai lá e assume que ela fez sample mesmo que ela não tivesse feito. É, até porque ela falou que ela sempre escutou esses artistas. E, como eu disse pra vocês, quando a gente tem muita referência de um artista, a gente vai produzir algo parecido quando a gente tiver que produzir alguma coisa. Então, eu fico muito com o pé atrás nessa questão. Por que, que esse álbum ia sair com o risco de sofrer processo de plágio por não ter dito que fez sample de várias coisas? Sabe? Eu não sei se uma gravadora iria se arriscar esse ponto. Enfim. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima do Anderson Vieira, que eu assisti esses dias, sobre essa questão de plágio, uh, de samples e etc, que ele falou sobre vários artistas que fizeram isso. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês darem uma olhada e tirarem as conclusões de vocês. Mas eu fico muito com o um pé atrás nessa questão. Enfim, vamos falar sobre o que realmente importa, que é o que acontece no álbum? Álbum! Veja esse álbum, Sour, como tendo dois momentos bem distintos, né, o primeiro momento é uma espiada, assim, em como tá a sociedade hoje, em como tá o mundo no qual a geração Z tá entrando, e no outro lado é o pós-término, as sensações de pós-término, né, e na verdade todo esse álbum ele tem essa sensação amarga, né, porque Sour é amargo, tem toda essa sensação amarga mesmo, é amargo em relação ao mundo e é amargo em relação a esse término. Então as músicas que fariam parte dessa primeira parte, né, de olhar pro mundo, pra mim seriam Bru Brutal, Jealousy, Jealousy e Hope You're Okay. Já na segunda parte, que é a questão do pós-término, a gente tem Traitor, Driver's License, One Step Forward, Three Steps Back, Deja Vu, Good For You, Enough For You, Happier e Favorite Quart. Eu adoro os nomes das músicas delas, são muito interessantes, principalmente porque tu tem Good For You e Enough For You, uma atrás da outra com sentimentos muito diferentes. E a estrutura em que essas músicas estão definidas no álbum também são muito interessantes, porque o álbum começa com o Brutal, e aí ele traz essa esse sentimento de angústia, esse sentimento de raiva, de tu não saber o que fazer, de confusão, né? Só que em seguida ele já começa a falar sobre esse relacionamento, então parece que é pra dar um contexto, assim. Ó, o mundo tá louco desse jeito, mas não é sobre o mundo que a gente vai falar, a gente vai falar sobre o meu mundo, sobre o que eu tô sentindo, sobre o que tá passando aqui na minha cabeça. Então ela passa várias músicas falando sobre o que está acontecendo depois desse pós-término. E depois de Happier, a gente volta a falar sobre esse mundo louco, caótico, com Jealousy Jealousy. Depois a gente volta a falar sobre relacionamento, né, em Favorite Crime. E depois a gente finaliza com uh, Hope You're OK, que aí volta a falar sobre esse mundo maluco que a gente está vivendo, que a geração Z está vivendo, mas de um jeito muito mais esperançoso, assim, a mensagem é diferente. É, eles, uh, Brural, que é a primeira música, e Hope You're Ok, que é a última música, elas têm contextos muito parecidos, porém as mensagens são diferentes, né? Enquanto a primeira é caos, caótico, tá tudo acabando, meu Deus, a última é... Se a gente ficar junto, vai dar tudo certo. Eu espero que tenha dado tudo certo, e é isso, a gente tem que segurar a mão aí um do outro e se ajudar. Mas sobre isso, pode existir outra interpretação envolvendo Jealousy Jealousy. Por quê? bem no meio de duas músicas que ainda estão falando sobre relacionamento, que é Happier e Favorite Crime. E aí eu fiquei pensando se ela não seria ainda sobre esse relacionamento, se ela não estaria falando sobre o novo relacionamento do Carinha. A gente vai falar no próximo capítulo sobre isso, porque eu vou trazer um pouco das músicas aqui, eu vou trazer um pouco da interpretação da letra das músicas e o que eu entendi com cada uma delas. Mas eu fiquei muito pensando que Jealousy, Jealousy pode ter um sentido dúbio. Né? Ele pode estar tá falando tanto sobre o mundo, e ela saiu desse, dessa discussão de relacionamento, deu uma pausa no, nesse sentimento, nessa sensação do relacionamento. Mas também essa música pode falar sobre esse relacionamento, né? ela pode ter terminado com: Em um Happier, eu espero que você se apaixone e que seja feliz, mas não mais feliz do que esteve comigo. E aí ela se volta a pensar sobre o ciúme que ela está sentindo desse novo relacionamento, né? porque a gente vai falar direitinho sobre isso daqui a pouco, mas. Jealousy não é bem uma inveja, né? ele é um ciúme, então a gente pode interpretar aí desses dois jeitos. Enfim, vamos falar sobre as músicas? Vamos! Tivemos uma breve mudança de cenário por um problema técnico, mas estamos aqui em frente à janela na luz natural para falar sobre as músicas do álbum a gente começa, então, com Brutal, que é aquele sentimento que eu falei para vocês de esse mundo tá um caos, né? Estamos saindo da adolescência, de uma fase protegida, para sermos adultos em um mundo caótico. Então tu vê que o sentimento geral nessa música é de caos, né? É de confusão eu não sei o que tá acontecendo aqui, eu não sei quem eu sou, eu não sei do que eu gosto, eu não sei o que eu sei fazer, eu não sei o que eu não sei fazer. E eu preciso de ajuda para navegar nesse mundo. Mas ao mesmo tempo, essa música, ela traz um sentimento de derrota para a pessoa da Olivia, a pessoa que está cantando, né, essa música pra gente. É um sentimento de não só esse mundo é um caos, como eu sou ruim, né, eu não sei estacionar, às vezes eu acho que a minha música é horrível, às vezes eu acho que eu sou feia, às vezes eu acho que isso, às vezes eu acho que aquilo, então... Tem esse sentimento de derrota, de eu estou sendo um peso morto nesse mundo. Só que, ao mesmo tempo, esse mundo é caótico. Eu gosto muito de como essa música começa super calma, porque até esse momento, até o lançamento do álbum, a gente tinha ouvido duas músicas da Olivia, que era Driver's License e Deja Vu. Né? E enquanto o Deja Vu é um pouco mais agitada, mas não é tão agitada assim, quanto Good For You ou quanto Brouro, por exemplo, Driver's License era mais... Então é muito bom quando ela começa esse álbum com essa sensação de ''Ah, vai ser só uma calmaria'', e aí começa um rock, sabe? Eu acho isso muito bom, porque aí traz esse peso. E aí a música já vai dando uma acalmada, porque ela já apresentou essa angústia pra gente. A gente já sabe como ela tá se sentindo socialmente. E agora a música vai dar uma acalmada pra botar a gente nesse mundo pessoal dela. Mas essa música também faz essa introdução, né, que ela diz ''E Deus, eu nem sei por onde começar''. Uh, pode ser o caos que ela tá sentindo mesmo depois desse relacionamento, né? Essa sensação de caos de mundo pode ter vindo pra ela depois que esse relacionamento terminou. E que tudo tava tão lindo, tudo era maravilhoso, porque quando a gente tá no relacionamento que a gente tá curtindo, parece que as coisas são maravilhosas, incríveis. E aí chegou esse momento pra ela em que ela percebeu que não é bem assim. E que o mundo tá caótico aqui fora, né? Tá brutal aqui fora. E aí ela tá pensando em como ela vai começar a contar pra gente que ela perdeu essa visão bonita de mundo. E o motivo disso foi deslealdade. Still a ela começa falando sobre esse sentimento de eu fiz a louca fingindo que nada disso estava acontecendo porque eu queria manter esse relacionamento. É, é algo que muita gente passou. É quando a gente percebe que aquele relacionamento terminou, mas a gente não quer admitir que ele terminou. Então tu se faz de louca, deixa passar. E basicamente o que ela fala nessa música, né, Traitor, é que por mais que o ex-namorado dela não tenha traído ela com outra mulher, ele foi desleal, porque ele traiu de qualquer forma, né, mesmo que não tenha sido de uma forma física, ele traiu emocionalmente. E foi ele não ter terminado com ela quando a coisa não tava ficando boa pra ele, ele ter se aproximado de outra menina antes de ter essa conversa franca com ela. E é interessante como todas as músicas desse álbum, elas estão conectadas em algum nível, assim, por exemplo, aqui em Traitor, ela já fala coisas que ela tá sentindo lá em, Dra em Driver's License, né, que ela fala que lá ela desconfiava daquela menina de cabelos loiros, aqui ela fala sobre já saber que ele estava conversando com a outra, que ele já estava se relacionando com a outra, talvez tenha até feito coisa pior, não que ela tenha descoberto. E passa muita impressão, assim, de que esse primeiro relacionamento foi muito descartável para ele, ou que ela tem a sensação de que esse relacionamento foi descartável para ele, né? Porque ela fala que eu te amei no teu pior, mas isso não importa, né? Que quando ele precisou sair correndo, ele saiu. Sem ter mais considerações. Mas isso pode ser o coração magoado dela falando, né? A situação do lado dele pode ser diferente. Porém, é sempre importante ser sincero, né? A situação não tá indo bem, senta e conversa. E essa música também, ela traz pra gente uma nova nuance nesse relacionamento. Que é um, a nuance da sombra da traição. De esse relacionamento não ter terminado só porque já tinha se desgastado e que deveria ter terminado. Mas de que aconteceu alguma coisa pra acelerar término desse relacionamento. E é disso, basicamente, que a gente fala em Driver's License. Red stop signs. E enquanto o Traitor tem bem esse sentimento de angústia, de tristeza, assim, a gente afunda mais ainda em Driver's License. Nessa música ela começa a perceber coisas do dia a dia dela, nas quais ele faz falta. É tudo no gatilho da carteira de motoristas. É muito interessante a gente notar os sentimentos, né, que prevalecem em cada uma das músicas. Por exemplo, em Traitor tem muito essa sensação de angústia, de mágoa, de mágoa, principalmente. Mas em Driver's License é muito mais a tristeza, né, é como se lá ela recém tivesse terminado esse relacionamento. Eu vejo muito como um tempo se passando. Na segunda música Traitor, ela recém terminou esse relacionamento, então ela tá olhando para isso com uma mágoa e tentando encontrar o culpado. Mas aqui ela já cai numa tristeza, de relembrar tudo com tristeza, né, de pensar no que poderia ter sido, se eles não tivessem terminado o que eles poderiam estar fazendo ainda, se aquela menina não tivesse entrado no caminho deles. Então, ela ainda tem essa ideia de culpar alguém pelo término. E se essa menina não tivesse aparecido, de repente poderia ser outra coisa. E aqui ela deixa muito claro que ela ainda quer ele, né? Ela ainda gosta dele, ela ainda ama ele. Então, se ele quisesse voltar, ela voltaria nesse ponto da história. Só que ele não quer voltar, então ela fica mergulhada nessa tristeza. E aí, tanto que depois dessa música a gente tem... One step forward, three steps back. It's always one step forward and three steps back. E eu tenho a impressão que essa música, ela ou se passa antes do término, talvez seja ela relembrando antes do término, como as coisas estavam, ou é depois do término, mas depois do término não faz muito sentido pra mim, eu entendo ela mais como acontecendo antes do término, porque ela tem algo que é muito clássico em relacionamento em que um dos dois quer terminar e o outro não quer, que é... Um... Aquele sentimento de estranheza, aquela pessoa que tá agindo de um jeito estranho tu, enquanto tu tá no relacionamento de bolso começa a perceber que a pessoa tá agindo de um jeito estranho e tu fica, hum, o que tá acontecendo? e ela descreve isso nessa música, né ela diz, ah, eu te liguei hoje para perguntar como é que tu tava, eu percebi que tu tava estranho eu não sei se quando eu te ligar tu vai ser essa pessoa ou se tu vai ser essa outra pessoa, então o comportamento desse cara tá estranho né? e ela percebe que isso tá estranho mas ela ainda tá se fazendo de louca porque ela ainda quer ficar com ele então ela ali tá disponível, mas ela tá sentindo essa confusão e ela não tá gostando dessa confusão. E aí é que eu acho que começa o sentimento de raiva dela, né? Que começa a crescer em déjà vu e atinge o ápice em Good For You. Que é esse sentimento de... Tá, a gente terminou. Eu tô magoada aqui com essa situação, mas peraí. Essa situação tá muito estranha. Porque ele terminou comigo pra ficar com a outra? E aí ele já tava agindo estranho? Ah, é, foi por isso, sabe? Então, tipo, ela passou por esse momento de mágoa e de tristeza, mas agora ela tá entendendo e ela tá ficando com raiva. Ela tá entendendo o que aconteceu e ela ficou com raiva. Aí a gente chega em déjà vu. Déjà vu e essa música, ela é completamente voltada para a nova namorada do namorado dela, do ex-namorado dela. E é aqui que a raiva começa a aparecer mesmo e... Notem que toda a raiva que ela sente durante essas músicas, principalmente em Deja Vu e Good For You, é uma, uma raiva que está muito junto com a mágoa, né? Ela não é uma raiva por si só, ela é uma raiva por mágoa. É a mágoa que traz essa raiva, porque ela não queria que tivesse terminado. Ela não queria que tivesse terminado desse jeito. Ela não queria que ele já tivesse começado a namorar com a outra menina. E uma coisa interessante nessa música Deja Vu, né, é que ela acusa o cara de repetir o relacionamento deles. Tipo, vocês estão apenas repetindo o meu relacionamento contigo, sabe? É, tipo, vocês estão fazendo a mesma coisa, isso daqui que tu gostou, tu aprendeu comigo e aí tu tá lá repetindo com ela. Essa piada que eu te contei, tu tá contando pra ela. E eu entendo de onde vem essa mágoa misturada com raiva de tipo, esse é o nosso relacionamento. Tipo, não mexe nisso, não vai escutar essa música com ela porque essa música é nossa, sabe? Tu não deveria estar compartilhando com ela algo que é nosso. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando sobre as coisas que a gente aprende nos nossos relacionamentos, né? Porque quando tu tem um relacionamento com uma pessoa, tu acaba incorporando coisas. Dessa pessoa, dos gostos dessa pessoa E criando coisas juntos, né? Criando gostos juntos, criando experiências juntos E é bem possível que algumas dessas coisas que ou tu incorpora ou tu cria junto Tu vai passar para um novo relacionamento Porque é assim que o ser humano funciona, né? A gente funciona à base de experiências, de aprendizados E a gente vai passando isso para frente para as outras pessoas Então, ao mesmo tempo em que é algo que faz sentido para alguém que recém terminou um relacionamento A gente fica pensando que é tipo... Tá, mas tu não é dona dessa música ele pode ouvir essa música com outra se ele quiser, sabe? Então é... Só que tu entende de onde vem esse sentimento de eu sou dona disso eu sou todo esse relacionamento, é meu, tu não pode compartilhar com ninguém. E aí tem toda essa questão dessa raiva, dessa mágoa que ela tá sentindo, toda voltada pra menina, né? Só que Good For You, ela não tá voltada pra menina, tá voltada pro cara. You. Eu acho que essa música Good For You é muito uma mágoa uh, falada através da raiva, né? Uma raiva expressando a mágoa. Porque ela fala, ela é muito irônica o tempo todo, dessa música, né? É tipo, que bom que tu tá bem, eu não tô bem, mas tu nem me perguntou se eu tô bem. É muito essa ironia de, tipo, eu tô mal, eu tô mal aqui, tu não tá nem aí pra mim. Só que a mesma que tu fica, claro que ele não tá nem aí pra ti, vocês terminaram, entendeu? É, não é obrigação, assim, da, da outra pessoa cair em cima de ti pra saber se tu tá bem depois de um término, tipo, vocês terminaram. É isso, tem que seguir com as vidas, ele seguiu com a vida dele, tu não seguiu com a tua vida. A gente entende, eu entendo de onde vem esse sentimento, ainda mais quando tu não queria que a coisa terminasse e tu fica bravo com qualquer coisa que a outra pessoa faça, tu fica com raiva de qualquer coisa que a outra pessoa faça. Muito se fala, inclusive, em responsabilidade afetiva, né? Só que assim, ninguém é responsável pelo que o outro tá sentindo. Não nesse momento de que eles sentaram pra conversar e que eles decidiram terminar ele avisou pra ela que eles estavam terminando porque ele não queria mais ficar com ela. Tipo, ele... Ele não precisa estar em cima dela para saber o que, que tá acontecendo. A gente entende o lado dela, a gente sabe que é em primeira pessoa que ela tá cantando essa música. E ela tá mostrando para gente o que, que ela tá sentindo, mas se a gente for analisar mesmo, ele não tem a responsabilidade. E algo interessante na progressão desse álbum é que ela então começa só com essa mágoa, né? Com essa tristeza ali que evolui para uma tristeza, essa mágoa que evolui para uma tristeza. E aí essa tristeza se transforma em raiva. E tá tudo bem sentir todas essas coisas, né? Quase como a gente estivesse falando aqui do, dos estágios do luto, né? Porque as pessoas sentem essas coisas, sentem vários sentimentos nesse aprender de alguma coisa ou nesse libertar de alguma coisa. Né? Ela tá se libertando desse relacionamento, ela tá deixando essa fase da vida dela pra trás. E ela vai sentir várias coisas envolvendo isso. E é interessante tu sentir todas essas coisas em sua totalidade. É o que eu falei lá, a gente tem que sentir o término, tem que sentir a fossa. E é bom que ela não para na raiva, né? Porque ela poderia muito bem parar nessa mágoa, parar na tristeza, ficar triste pra sempre, ficar magoada pra sempre, ficar com raiva pra sempre. Não, ela vai evoluindo. Então depois de Good For You, a gente tem Enough For You. All I ever was to be enough for you. E essa música é onde a raiva já passou. A raiva passou, passou aquele momento, e talvez ela tenha entendido que acabou mesmo, né? E por que que acabou? Quais foram as coisas que levaram a gente para esse término? E ela começa a se culpar, mas ao mesmo tempo, ela joga essa culpa nele. Porque ela diz o tempo todo na música que ela tentou ser o suficiente para ele, e ela não conseguiu ser o suficiente para ele. Tipo, ela, tent... ela tá tentando achar um culpado, né? Ela tá tentando achar um culpado pras coisas. Como ela não pode culpar a menina, ela vai culpar ela mesma agora. Até ela entender que, na verdade, não é ela a culpada, e não é a menina nova culpada, a namorada nova culpada. É ele o culpado. Foi ele quem terminou esse relacionamento. E ela percebe isso no último verso dessa música, que ela fala sobre, né, um dia eu vou encontrar alguém para quem eu vou ser o suficiente. Então, ela sabe, no fim dessa música, ela entende que o problema não é ela, o problema é ele. Ela vai ser o suficiente para alguém um dia. Porque esse alguém vai gostar dela o bastante, um dia. Apesar de essa música não ter um, um teor muito alegre, assim, porque ela não diz que ela é o bastante sozinha, né? é, Eu vou ser suficiente para alguém, alguém vai me aceitar do jeito que eu sou um dia. Uh, o foco ainda tá muito em eu não sou suficiente, ou eu sou suficiente, eu sou bastante, eu não sou bastante, né? Do que tuas, tuas expectativas aí. Porque a gente não é obrigado a responder às expectativas do outro. E aqui ela ainda traz um pouco de conexão com One Step Forward, Three Steps Back. Eu vou sempre ter que olhar o nome dessa música. Porque ela lá fala sobre a preocupação dela em se anular para esse relacionamento. De ela ir para trás e fazer mais do que o cara queria, deixar ele tomar a frente. E aqui ela deixa isso muito explícito, né? Que ela sempre fez o que ele quis, o que ela achou que ele quisesse. Porque ela queria se encaixar nele, né? E não... Ver se eles se encaixavam naturalmente. Acho que esse, esse é o problema. E talvez esse tenha sido, essa tenha sido a grande queda dela. De ela se forçar a se encaixar nele. E não deixar que as coisas se encaixassem naturalmente. E essa ideia de que ela aceitou esse término leva a gente pra Happier. I hope you're happy, but don't be happier. Eu gosto muito do conceito de Happier porque ela é... Uma, uma música que traz a aceitação, mas ao mesmo tempo tem um pezinho atrás, né? Não é uma aceitação pura. é Eu espero que tu seja feliz, mas que tu não seja mais feliz do que tu foi comigo. É, eu não quero que tu esqueça esse relacionamento, né? Eu quero que tu sempre lembre que tu foi mais feliz comigo. Porque não é uma aceitação de verdade. É só um eu vou te deixar ir, tu vai mesmo, mas eu espero que tu volte. Porque tu vai perceber que a gente foi muito mais feliz do que tu tá sendo atualmente. É muito triste isso, na verdade, porque não é uma aceitação, ela ainda tá presa a esse cara. E algo, a impressão que eu tenho, até chegar ao final desse álbum, é que ela não superou isso, né, ela não aceitou de verdade. Apesar de ela dizer que, ah, eu espero que tu seja feliz e tudo mais, e o álbum terminar com Hope You're OK, o Hope You're OK não é pra ele, né? é pra outras pessoas. O que ela deseja pra ele é que ele seja feliz, mas não mais feliz. E em Favorite Crime, ela deseja que ela tenha sido o crime favorito dele. né? Que ainda é esse mesmo sentimento. Ela não evoluiu. Ela ainda está querendo que eles voltem. Ela ainda está querendo que ele lembre desse relacionamento como o melhor que ele já teve. Que ele não supere ela porque ela não vai superar ele. E isso é triste. Isso é preocupante. Isso não deveria estar acontecendo. E isso nos leva a falar sobre Jealousy Jealousy. A jealousy, jealousy Lembra que eu falei que eu achava que essa música podia ser interpretada de dois jeitos? O primeiro jeito é, ela superou e agora ela voltou os olhos para outro lado. E depois, quando ela volta em Favorite Crime, ela tá olhando pra esse relacionamento de um jeito diferente. Essa é a opção 1. Um. A opção 2 é, Jealousy Jealousy, apesar de ser uma música que fala muito sobre redes sociais, na verdade, ela tá falando sobre o ciúme que a Olivia está sentindo do novo relacionamento, que ela gostaria que fosse ela. E aí teria um sentimento parecido com o déjà vu, voltado a nova namorada. E eu vou confessar pra vocês que eu gosto muito mais dessa segunda opção por causa do que aconteceu nas músicas anteriores, né? Principalmente nessa música, nessas músicas sanduíche ali, que é Happier e Favorite Crime. Eu acho que Jealousy, Jealousy tá nesse meio porque ela não é uma música só sobre... Sociedade, só sobre Olivia olhando pro mundo que tá ali fora, dizendo, nossa, está brutal aqui. Eu acho que não, eu acho que ela se encaixa na segunda opção, que é da narrativa do álbum. Porque senão ela não ia estar tá aqui. Ou ela ia estar tá no meio, ou ela ia estar tá no início, ou ela ia estar tá no final. Eu não sei, eu tenho essa sensação de que Jealousy Jealousy não fala só sobre redes sociais, apesar de ter esse apelo pra falar sobre redes sociais, né? Porque são pessoas que a gente não conhece, mas a gente segue, a gente quer ser, a gente não sabe como é que é a vida dessas pessoas. O que estão nas redes sociais são recortes das nossas vidas. Só que muita gente acha que aquilo é realidade, né? Então tu passa 30 minutos no Instagram, uma hora no Instagram e tu quer modificar toda a tua vida, tu acha que a tua vida é um lixo porque a vida dos outros é muito melhor do que a tua. Só que tu não sabe o que, é que tá acontecendo do outro lado, né? Só que apesar de a gente saber disso, muita gente não sabe disso. Muita gente acha que é real e principalmente muitos adolescentes acham que é real. Então é interessante a Olivia trazer isso aqui, trazer essa música, esse conceito que é entendido muito como uma crítica às redes sociais, porém que na ordem do álbum eu acho que não é só sobre isso. Né? Eu acho que ela tem esse, essa interpretação dúbia por causa do lugar onde ela está distribuída no álbum. Se ela tivesse depois de Favorite Crime, eu entenderia ela somente como uma música de redes sociais, sobre redes sociais. Mas como ela está antes, eu acho que ela faz parte da narrativa. E, então, eu vou falar aqui sobre essas duas interpretações, né? A primeira de ser uma música só sobre redes sociais no álbum. Eu acho que seria, talvez, nesse mesmo sentido de Brutal, que é... Eu achava que o mundo era perfeito, agora eu tô olhando para esse mundo do jeito que ele é, e eu não gosto de como ele é. A minha autoestima não está boa aqui fora, nesse mundo, olhando para as redes sociais. Porque quando tu termina um relacionamento, a autoestima cai um pouco. Né? Especialmente quando terminam contigo, porque tu acha que a culpa é tua. E isso ela falou pra gente em Enough for You. Ela achava que ela seria boa o suficiente, mas ela descobriu que ela não era boa o suficiente. Então isso pode ter afetado a autoestima dela. E agora, olhando pro mundo, olhando pras redes sociais, ela percebe que realmente tem muita gente muito melhor do que ela lá fora. Muito melhor do que ela lá fora. E isso pode afetar a autoestima dela. Talvez isso esteja presente aqui, não como uma aceitação, assim, mas como comparação mesmo, né? Ela fala, eu... Não consigo evitar me perder na comparação. E é ela olhar para os outros, e eu acho que especialmente olhar para a nova namorada do ex-namorado dela e dizer que ela nunca vai ser como a nova namorada, porque elas são diferentes. A outra é muito mais divertida, tem amigos mais legais, usa o carro do pai dela, compra roupas vintage. <risos> então, ela nunca vai conseguir ser isso, ela nunca vai atingir esse patamar. E isso deixa ela meio depressiva, assim, essa comparação, né? Então eu acho que essa música pode ter esses dois significados, né, de tanto estar nesse lugar do álbum pra falar sobre o ciúme que ela sente da nova namorada, do ex-namorado dela, quanto da inveja, do ciúme, sei lá, que ela sente dessas outras pessoas que estão nas redes sociais e que isso tá prejudicando ela. E aí a gente vai para Favorite Crime. Well, I hope I was your favorite crime. A última música do álbum em que a gente fala sobre o relacionamento, né? E como eu disse pra vocês, ela tem um sentimento muito parecido com Happier, que é de eu espero que eu tenha sido o teu crime favorito, porque eu, você... Não, é você. <risos> você foi o meu crime favorito, né? Então ela tá dizendo pra ele que esse relacionamento foi o melhor que ela teve, talvez seja o melhor que ela vá ter durante toda a vida dela, e ela espera que ele também tenha essa sensação. Eu acho que essa música também traz bastante esse sentimento de eu estou aceitando que a gente terminou, mas se tu quiser voltar, a gente volta. Ela diz isso, inclusive, na música. É muito pesado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante que ela traz essa narrativa porque não é todo mundo que consegue superar um relacionamento assim. E a em Happier, ela fala que faz um mês que eles terminaram. Faz pouco tempo. É um mês só. Tem gente que demora muito mais pra superar um término do que um mês. Tem gente que leva anos, tem gente que nunca supera. É cedo ainda, né, pra gente tirar uma conclusão. E acho que talvez por isso seja interessante ela trazer essa outra abordagem, né, ela não trazer já o, o final feliz de eu superei, eu sou incrível eu descobri que eu sou maravilhosa depois que a gente terminou. Porque não é, não é real, nem sempre acontece, né. É ótimo se acontecesse com todo mundo, mas nem sempre acontece. O importante é estar todo mundo bem, né, o que traz o nosso gancho para Hope You're Okay. I hope that you're okay. E eu acho que essa música, ela tra também traz esse sentimento de estamos num mundo caótico, mas é mais diferente, né, estamos num mundo caótico, mas talvez as coisas melhorem, né, eu espero que as coisas melhorem, Tem esse sentimento esperançoso. Porque ela conta a história de algumas pessoas, tipo, ah, existia esse menino que vivia na cidade, e eu não sei o que aconteceu com você hoje, mas eu espero que você esteja bem. É daí, ah, existia essa outra menina que passou por esse difícil, eu não sei o que aconteceu contigo, mas eu espero que tu esteja bem. Então, é bem um, a superação de coisas brutais e caóticas que acontecem nesse mundo. É uma mensagem interessante de terminar o álbum, porque tu começa com essa ideia de caos, de destruição, de zero esperanças pro futuro, e tu termina com, mas quer saber? Eu acho que vai ficar tudo bem. O que dá também uma ideia sobre o relacionamento mesmo, né? Porque se a gente partir da, da teoria de que a primeira música só aconteceu depois que esse relacionamento terminou e que ela parou pra ver realmente como é que o mundo era. Ela chega no final sabendo que ela vai ficar bem, né? Com o final desse relacionamento. Tipo, eu sofri, sofri tudo isso aqui que eu sofri. Tô sofrendo ainda, mas no final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu vou superar, eu vou ficar bem. Ele vai ficar bem. E é isso. Enfim. Galerinha, é isso que eu tenho pra vocês hoje, eu tô aqui morrendo de sede porque tipo, eu falei, falei, falei, falei, deve ter 50 horas esse vídeo. Eu já fiquei sem espaço no meu armazenamento. Mas o que eu tenho pra dizer é que o Sour é um dos meus álbuns favoritos de 2021. O 2021 nem acabou ainda, mas eu já amo esse álbum, porque ele, ele me tocou de uma forma que eu achei universal mesmo, né? Eu comentei que eu acho que ele é universal no sentido de términos. E eu acho que é porque todos nós passamos por essas fases, todos nós passamos pela quest do culpado, né? Todos nós queremos descobrir quem foi o culpado, a gente coloca a culpa em todo mundo, até que a gente passa por tudo isso, passa por todos esses sentimentos, né? Essa mágoa, essa tristeza, essa depressão, essa raiva, até a gente acabar na aceitação, né? Até a gente acabar na parte em que a gente entende que tudo vai ficar bem e que aquilo ali é só uma fase, que aquilo ali vai passar, apesar de todos os pesares e apesar do caos do mundo. Então eu espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham gostado dessa interpretação e desses comentários sobre o Sour, da Olivia Rodrigo. E se vocês curtiram, não deixem de se inscrever no canal, porque a gente tem de 15 em 15 dias uma análise pop aqui, e vocês podem deixar aqui nos comentários também uh, o que vocês querem ver por aqui. Pode ser música, pode ser filme, pode ser série, pode ser álbum inteiro, pode ser, sei lá, qualquer coisa a gente tá falando aí que tem a ver com cultura pop. Deixe seu like, compartilha com os amigos. Conheça o nosso projeto de financiamento coletivo aqui na caixa de descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!